Esse remédio caseiro faz ereções absurdas em você. Fala rapaziada transante deste YouTube. Marcelo Almeida, que é o cara que mais entende de ereções fortes. Hoje eu trago um potente remédio caseiro que vai levantar seu amigo que está caído. Suas ereções serão duras como uma, uma rocha. Com essa receita é possível ter ereções por 1 hora. Mas antes já sabe né? Já vem de voadora no like. Curte esse vídeo aí. E se inscreva no canal e ative as notificações. E se você quiser acabar de uma vez por todas com a sua disfunção erétil. Veja um vídeo que deixei na descrição. Um guia espetacular que me ajudou a ficar curado definitivamente da impotência. Vamos ao vídeo. A impotência sexual, também conhecida como disfunção erétil. É a incapacidade e dificuldade em ter ou em manter uma ereção do pênis. Que permita ter um contato íntimo. A ereção não é suficientemente rígida para que possa haver penetração. A impotência sexual afeta na sua maioria homens entre os 50 e os 80 anos. E além de prejudicar a saúde sexual e íntima do homem, pode também trazer outros problemas psicológicos como a depressão. Contribuindo por isso para uma diminuição da qualidade de vida. Porém há alguns remédios caseiros capazes de aliviar esse terrível mal. Pegue o papel e uma caneta para anotar os ingredientes. 100 gramas de alecrim, 100 gramas de chapéu de couro, 100 gramas de catuaba. Modo de preparo. Faça uma mistura com as ervas secas e prepare o chá usando 20 gramas da mistura. Para preparar o chá, em uma panela colocar 20 gramas da mistura e adicionar 1 litro de água fervente. Tampar e deixar repousar durante 15 minutos antes de servir. Este chá deve ser bebido 4 vezes por dia durante 7 dias. Respeitando sempre todas as quantidades referidas pois embora esta seja uma opção natural, estas plantas acabam sempre estimulando o organismo. Mas agora se você não aguenta mais passar vergonha na hora H e quer acabar de uma vez por todas com a disfunção erétil, não aguenta mais ficar com o pinto mole. Eu tenho a solução definitiva para você. Vou deixar na descrição deste vídeo um guia espetacular que me ajudou a ficar curado da disfunção erétil. Eu sei que você não aguenta mais essa situação. É horrível demais não conseguir mais de 3 minutos com o menino em pé. E deixar sua gata na mão. Porque geralmente a mulher precisa de muito tempo para chegar ao orgasmo. Então se o homem não durar no mínimo 40 minutos ela não ficará satisfeita. Muitos relacionamentos estão se acabando pelo simples fato do homem não conseguir manter uma ereção firme. Acesse ao método que deixei na descrição e no primeiro comentário. Infelizmente tem poucas unidades dessa guia, então acesse agora mesmo. As oportunidades vêm e vão não deixe essa passar. Volte a ser um garanha ou na cama. Se você gostou desse vídeo curta e compartilhe com seu amigo e se inscreva no canal. Agora escreva aqui abaixo. Eu vou vencer. Assim saberemos que você é um vencedor. Um forte abraço rapaziada do sexo e até o próximo.